Agora você conhecerá o novo sistema de consumação de seus eventos preferidos, o Nugo. Com o Nugo, você dá adeus às filas e tem mais tempo para curtir a festa. Logo que você chegar no evento, deve criar seu cartão Nugo, procurar um caixa móvel ou fixo para fazer ativação. No momento da ativação, será cobrado R$ 5,00, que poderão ser reembolsados, caso você queira devolver seu cartão. Depois é só ir aos bares com seu cartão Nugo e comprar o que quiser. Você pode consultar seu saldo em qualquer caixa durante a festa, ou ainda acompanhar todo o seu extrato pelo aplicativo Nugo, onde você pode também bloquear seu cartão caso perca. Ao final da festa, você pode guardar seu cartão Nugo para outros eventos em que a Nugo esteja presente. Seu saldo nunca expira e você pode solicitar o reembolso do saldo restante pelo aplicativo sempre que quiser. Nugo. Simplifica e vai!